grande verdade que é quanto menos treinado você é mais treinável você se você você está você pode ter você tem uma carga qualquer coisa que você vá fazer vai ter um grande resultado só que a partir do momento que você vai buscando coisas maiores você quer mais com esporte esses resultados vão, vão sumindo. Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascar do Corrida Perfeita para mais um podcast. Muito obrigado pela sua audiência. E aí, vamos trocar a ideia falando sobre corrida? É, vamos nessa. Trocar ideia com quem? Com o Thiago, né? Você só vai me escutar <risos> depois você manda as perguntas, se tiver dúvida. Que hoje a gente vai falar sobre planejamento de corrida e o que mais, Thiago, que a gente vai trocar ideia? De forma geral, Andrei, um oi pra galera primeiro, né? De uma forma geral, a gente falar de planejamento e escolha de provas, né? Como escolher aí as provas para entrar no calendário. Principalmente para quem estiver escutando, isso serve para qualquer momento, mas para quem está escutando no final de ano, no começo de ano, pensando no próximo ano, na corrida. Beleza, então vamos falar sobre planejamento. Por que, que é importante planejar, Thiago? É. Por que, que é importante planejar? Como diria lá o gatinho na lista, na lista do País das Maravilhas, <risos> né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho qualquer que surgir caminho serve, serve, né? né? Então o planejamento começa por aí, né? O planejamento começa por onde você quer chegar, para você saber a, o caminho que você tem que seguir e, principalmente, quem você é. é. De onde é que você está iniciando e onde você vai chegar. Tem um cara aí que aparece nos vídeos por aí pela internet que gosta muito de falar que é muito importante e primordial você saber quem você é e onde você quer chegar. Quem será esse cara? É um cara aí. E <risos> no meio desse caminho aí é onde está o planejamento. Sim. Para você conseguir atingir o seu objetivo com maior êxito, por assim dizer. Sim. E eu separei alguns tópicos aqui. E o primeiro eu separei já levando em conta uma live que foi feita recentemente. Aí no nosso Instagram antes da gravação desse podcast, falando onde você trouxe justamente o tema, foi uma sugestão sua mesmo, de antes de pensar no planejamento, analisar os aprendizados recentes em relação à prática de esporte, principalmente para a pessoa mais experiente na corrida, se né? já teve um ano aí no esporte, os últimos resultados. Então antes da gente entrar na, na, nas dicas mesmo que eu coloquei aqui para a gente apresentar, o que, que você poderia resumir um pouco da importância de utilizar e como utilizar a experiência que passou, que ocorreu, como ferramenta para ajudar no planejamento, na escolha das provas o, e por aí vai. O grande ponto do planejamento, Thiago, é que não corre muito desse pequeno detalhe que eu falei. Quem você é e onde você quer chegar. Beleza? Só que o quem você é, a cada dia, se transforma. Você muda. Você não é a mesma pessoa hoje do que você foi ontem. E assim por, assim por diante. Então, o quem você é é o ponto inicial para onde você vai chegar. E quem você é é formado pelas suas experiências sobre o que você fez, né o que você já realizou em cada ponto da sua vida, o que você acumulou de bagagem. E a temporada mais curta vai te ajudar muito a você visualizar quem você é nesse momento e o que você realizou, ou melhor dizendo, como você fez aquela ação do seu próximo para o futuro. Pô, um treino de 10... É, vamos lá, 10 tiros, 10 intervalos de 2 por 2 2 forte, 2 fraco 2 forte, 2 fraco Como que você realizou isso? Em que momento do seu planejamento você colocou esse treinamento E teve o efeito que você quis? Você conseguiu ganhar velocidade? Você conseguiu ganhar resistência? Você olhou essa métrica, por assim dizer Os dados do que você realizou Como que você realizou aquilo Pô, isso realizou dessa forma, consegui atingir o meu objetivo, eu cheguei hoje, eu consegui atingir lá os 10, 10 km abaixo de 40 minutos, utilizando esse treinamento, utilizando essa forma de, de estressar o meu corpo, meu corpo respondeu bem a isso, eu posso utilizar isso que eu utilizei e vi que funciona no meu corpo no futuro? Então você ver o que funcionou no seu treinamento anterior, para você levar para o próximo treinamento e também você ver o que, que não funcionou no seu treinamento anterior e levar para o seu planejamento, para o seu futuro, né, para o seu novo caminho, isso é muito importante. A questão da consciência sobre o que você está fazendo, né? como que você realizou, você saber como você atingiu o sucesso é tão importante quanto você saber como, por que, que você não atingiu, por que, que você fracassou. Só que se você não tem consciência sobre como você atingiu o seu sucesso, o seu objetivo, como é que você chegou lá, você pode entrar num, num pequeno problema que é você está na mão da sorte. Do por que, que eu atingi isso eu não sei, só sei que eu atingi isso. Você não sabe como você fez, você não tem a reprodutibilidade, você não consegue reproduzir isso mais à frente. Então, esse caminho, na hora que você vai planejar, fica meio perdido. Você não tem uma linha reta de, pô, vou executar por aqui. Ou então, não, isso não funciona, isso funciona. E por que funciona, né? Porque senão você vai seguindo aquilo, lá ah, funciona por conta disso. Se você não descobriu por que, que aquilo está funcionando, muitas vezes você deixa de fazer um treinamento chave que era para você fazer, que você fez, pô, foi esse treino aqui que fez a execução certinha. Então você conseguir analisar o seu passado, você ver quem você é, como que você respondeu em cada treino e tudo mais E levar isso para o presente E você já tem um caminho, porque o planejamento é um caminho, não é uma, uma certeza, por assim dizer É muito mais um estradão de terra do que um trilho de trem Eu Digo isso esse comparativo porque um estradão de terra, você pode ir para lá, pode ir para cá, tem buraco e tudo mais O trilho de trem é aquele negócio mais fixo, duro, rígido, que você vai reto, né? Tanto que, quando a gente tem um trilho de trem, é o caminho mais fácil, mais rápido, mais econômico. O estradão você vai gastar mais energia, vai ter buraco. E na nossa vida acontecem os buracos, os percalços, né? Dentro desse planejamento você sabe que isso pode acontecer. E você entendendo o seu passado, você sabendo quem você é, você consegue fazer os ajustes necessários nesse caminho para você conseguir atingir o seu objetivo de maneira mais rápida e eficiente. Sim. isso que você falou agora há pouco aí é de ficar à mercê da sorte... É, é muito comum entre os atletas de corrida que começam no esporte, continuam, passa um ano, passa dois, mas nunca buscaram uma orientação mais profissional, muitas vezes. É aquele cara que, ah, vou correr, se eu tô correndo para provas prova de 10km, vou correr 3, 4 vezes por semana, 10km, tá tudo certo de qualquer jeito, não sabe nem como é que o treino dele está se desenrolando na prática. Né? A gente vê isso muito isso, comum nesse é perfil porque de atleta. Ele né? cai numa grande verdade, que é: quanto menos treinado você é, mais treinável você se você Você está. Você pode, ter, você tem uma carga, qualquer coisa que você vá fazer vai ter um grande resultado. Só que a partir do momento que você vai buscando coisas maiores, você quer mais com esporte, esses resultados vão vão sumindo, porque você para de dar o estímulo correto para você ter a, a resposta que você quer, para ficar mais rápido, para conseguir correr mais maiores distâncias, para você não se machucar. Por conta da carga que você está aplicando no seu corpo. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Quanto mais você, mais você treina, quanto mais específico é o seu objetivo, quanto maior é o seu comprometimento com, com a atividade que você está realizando, mais você tem que ajustar essas coisas. Porque se eu fizer qualquer coisa, o cara que está começando agora, você vai ter uma resposta legal. Você pode fazer até um treino errado. Que pode dar certo. Né? Que pode dar certo. A gente não. É ah, o fala que, que é, é errado é o que é certo. Porque tudo depende certo e errado, onde você quer chegar Se você não sabe onde você quer chegar Então qualquer coisa serve né? Sim. É, e fica até a, a recomendação mais uma vez né, De quem realmente não tem um planejamento de treino Especificamente orientação para treinamento Que busca ajuda profissional né? Porque vai ser muito importante no planejamento de provas Na escolha de provas acima de tudo e quem quiser contar com o nosso apoio, a gente tem o um Clube Corrida Perfeita também que auxilia né, na montagem dos seus planos de treino. só acessar lá o corridaperfeita.com ou ir direto no corridaperfeita.com.br para ver como é que a gente pode ajudar. Mas já falando agora da parte de planejamento mesmo, da escolha das provas, olhando para frente, né? Temos uhum. essa noção de que o que passou é importante para a gente aprender. Se a gente não tem ajuda profissional, é importante buscar. Mas olhando para frente, de uma forma geral, a gente vê que as...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 Fica até comprometida essa orientação porque a pessoa tá sempre atrás da próxima prova, né? Você vê o desafio que é treinar atletas que às vezes estão só atrás de prova a prova. Eu vou chegar nesse tópico daqui a pouco de pensar em provas principais ou não. Mas é para justamente dessa orientação, essa dica para as pessoas elegerem os seus principais objetivos para o ano, né? Muitas vezes não é nem ficar mais rápido em uma prova. A gente acabou de falar de questão financeira. Muitas vezes o cara tem um sonho de de repente sair da cidade dele lá no norte do país e correr a maratona do Rio de Janeiro. E. Às vezes não se planeja nem financeiramente para isso, né? E deixa esse sonho de lado, mas com o planejamento, dependendo até da condição dele, ele pode se organizar e alcançar e continuar fazendo suas provas também nos finais de semana ali, né? A gente. Uma coisa não exclui a outra de certa forma. É, né? essa é uma questão muito individual. Ficar no prova prova, bom, você tá no prova prova, você tá suscetível à sua possibilidade da próxima semana. Você faz uma prova, bom, consigo fazer uma prova na próxima semana. Você faz outra prova na próxima semana. Faça uma prova na outra próxima semana. Só que, qual, qual prova? Uma prova de 5, uma prova de 10? Você quer abrir os horizontes para 42? Fez 10 na semana, não se, não se programou, não aumentou o volume, não aumentou a intensidade? Não preparou seu corpo? Você consegue fazer de 42 nessa semana? Não. Então, entra naquela questão do imaginar o que você quer alcançar. Do irreal, do planejamento irreal. Pô, eu estou começando a correr agora. Quero daqui a 6 meses correr 100km abaixo de 10 horas. Isso é uma coisa... Bem difícil. Bem improvável, né? Improvável. Ainda mais dependendo do... Mas o cara era Histórico, atleta olímpico, né? de ciclismo, não sei o quê. Não, beleza. Dá para gente ajeitar aqui porque a caixa, digamos assim, o cara já tem. Só tem que ajeitar o movimento e ele vai, pode conseguir, sem problema nenhum. Mas o cara é sedentário, tá saindo do sofá agora e quer fazer esses 100km em 6 meses. É difícil. É complicado, é a mesma coisa do cara que fica em prova, em prova, pingando. Então, a sua capacidade, digamos, as suas possibilidades são muito mais reduzidas se você não tem uma visão, como diria o Lion, a visão além do alcance, Sim. que vai além. Então, você precisa enxergar, além, pô, eu quero chegar lá, aí você vai construindo o seu caminho. Que aí, no meio desse caminho, às vezes, você vai criando uma capacidade, tanto organizacional, financeira... É, física e mental Que no meio do caminho Você, você consegue fazer qualquer coisa né? micros objetivos, não coisas muito maiores Então esse planejar de onde você quer chegar E da sua possibilidade É a mesma coisa, financeiramente Sim. Pô, quero fazer outra trail do Mont Blanc Meu irmão Tenho capacidade, já corro 200km Pô, mas se você não tiver o dinheiro para pegar o voo para ir lá pra Suíça, maluco você não fora, vai fazer outra figura. do mundo né? Então, <risos> que sonho você está sonhando? Tem um custo financeiro para todo sonho Não só a capacidade física para isso Então, pode se tornar um problema Você tem que planejar tudo O envolto do, da, da sua corrida Da sua prova que você quer realizar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 quantas provas você o tem, as provas principais que, né, quando as a gente fala provas de principais você tem que pensar quando, a dica que eu dou é você qual que te emociona mais, é a prova que te cativa, né? Pô, tô com muita vontade de fazer essa prova porque você precisa ter uma relação assim, digamos, emocional com a prova porque o treinamento é duro, é difícil é complicado pra você atingir o objetivo, você vai estar tá cansado, vai estar tá sem vontade de treinar, mas sendo uma prova legal pra você, que te mobiliza justamente, te mobiliza Vai te tirar dessa situação de, ah, não quero porque eu tô cansado. Porque é sair da zona de conforto. Você ir para uma prova, você se desafiar, você ir acima. Então, você escolhe uma prova legal. Porra, acho bonito, acho fera. Os amigos vão. Então, você se concentra uma prova. vez, quero voltar, quero voltar e quero voltar, voltar e fazer melhor. Quero né? melhorar. Então, você tá emocionalmente envolvido, não é só porque ah, tem aqui a prova aqui e tal porque você ah, nem queria fazer essa prova mesmo, não gosto, lugar feio a prova é chata, a prova é dura, então pô quero fazer essa prova porque a prova é dura então você escolhendo a sua prova dessa forma, o seu objetivo A o, porra tenho vontade de fazer isso, vai lá e mira mira nela e o resto no meio do caminho, a preparação toda a prova que você vai estar fazendo, de certa forma você vai estar pensando nesse nesse objetivo A Vários objetivos A no, no ano Isso acaba complicando Porque uma vai concorrer com a outra dependendo Quem tem muito objetivo acaba não tendo objetivo né? É, acaba concorrendo É energia, você acaba dividindo essa energia Então você tem que saber que em algum momento Você tem que dosar para ter o máximo de energia Nessa prova-alvo então botar provas A, botar duas provas A no, no semestre é algo a se, a se pensar, colocar bacana. Dependendo da distância e até três, Dependendo da né? distância, só que aí você bota dez provas A, mas como assim, meu brother? Uhum. não, é a provar de três quilômetros, a provar de dez, a provar de cinquenta de quilômetros. Mas o objetivo, o foco fica comprometido pra você dar o tempo certo pro seu o corpo estressar, relaxar e tudo mais. Porque se você bota dez provas A, nenhuma é A, né? Uhum. Esse é o grande ponto. Então você escolhe ali, se motiva e vai nessa. E vai viver. E eu mesmo faço a escolha das minhas provas. Pô, eu quero fazer essa prova, eu quero fazer essa prova, eu quero fazer essa prova. Legal. Mas qual é a prova que eu quero realmente fazer força? É a prova que, caralho, meu irmão, aqui que eu quero detonar, aqui que eu quero estar bem. Ah, é essa aqui. Então o resto é treino. Meio do caminho, treino. Hum. E é aquilo que a gente falou agora há pouco: nada impede de você conseguir alcançar as melhores marcas também nessas provas intermediárias, né? Dependendo da sua evolução, do seu treino. Exato. É uma questão muito mais de foco, realmente, né? De foco. você colocar a sua energia naquele objetivo que você estabeleceu principal, para você se preparar com mais dedicação, sim, pessoalmente mais próximo, tá mais envolvido e tudo mais, né? Exato. E pra gente fechar essa, essa conversa aqui, André, a gente falou agora há pouco de zona de treino, né? para quem não entende muito bem, a gente vai gravar outro podcast a respeito disso. já não gravou, se não tá disponível aí pra você. Mas quem quiser conhecer mais de perto, logo está lá o clube disponível para te orientar em tudo isso, o Clube Corrida Perfeita. Mas voltando aqui para a gente fechar, muita gente quando está pensando um novo ano na corrida até chega para o Corrida Perfeita fazendo muitas perguntas em relação a ter a certeza de quando estar pronto para ir para um 21, para um 42, quando, quando a gente começa a pensar em provas maiores ali acima dos 10K, né? É, você tem alguma sugestão de critério para as pessoas pensarem nesse horizonte maior, por exemplo ah, hoje eu corro 10 e eu quero me ligar para 21, eu já faço 21 eu quero partir para o 42, você dá alguma dica assim, a gente já conversa até muito sobre isso nos bastidores, de que nível que as pessoas deveriam talvez pensar como sugestão, né? não existe nada rígido, nada muito certo, mas como sugestão para avançar para uma distância maior, em termos de desempenho, por exemplo, já consigo fazer 10k em tanto tempo, com conforto, 21 para ir para o 42, o que você sugere de uma forma geral? Cara, é tudo a questão de velocidade, né, que você quer terminar essa prova, o desempenho que você quer é, ter nessa prova, é ver, analisar durante os seus treinos como é que tá a sua evolução, como é que você tá se sentindo, né, porque querendo uma prova você vai um inteiro treino, é uma fatia ali da prova, você saber como é que você tá, pô, tô morrendo nos 15 quilômetros, não sei o quê, uhum. mas também tem que pensar, será que eu vou conseguir fazer os 21? Aí você tem que analisar, pô, mas como é que tá a carga de treinamento, eu tô fazendo... O, eu estou muito cansado quando eu faço esses 15 para comparar com os 21 É sempre você lembrar que no dia da prova você vai estar tá mais descansado E no dia da prova você vai ter uma motivação a mais também para realizar Então dá para você chegar a um certo ponto Mudar de 10 para 21 Depende muito de você Quando que eu quero fazer essa mudança Quanto tempo eu necessito para evoluir Não tem um número certo lá, Quanto tempo eu vou precisar para evoluir Porque vai depender da sua dedicação Vai depender da sua dedicação os treinos, a alimentação, o seu descanso, como que o seu corpo vai responder a isso. O que eu sugiro sempre é você já estar tá numa certa velocidade rápida, ao invés de você aumentar só o volume. Você tem uma, uma velocidade no qual você não passe tanto tempo em pé dando porrada no corpo para você executar. Sofrendo, em pé, ali. Sofrendo. Né, então tem uma boa preparação. Ah, o que é rápido, o que é devagar, né? Isso é muito relativo, Sim. né? Sobre o que é rápido e devagar. É mais uma, um número que eu coloco é você fazer 21 abaixo de duas horas, para depois você querer ir para uns 42. Um né? Para ficar mais confortável. Sugestão, pra um, pra um né? Só, não, mas pelo Sugestão. amor de Deus, não vamos falar que a gente não, só está recomendando que você corra 42 um se fizer duas que horas. Que, né? Cada um faz o que quiser. Quero completar a maratona. Cada um tem o seu objetivo dentro do negócio. Eu busco sempre é cultivar na, na mente do para meus atletas, é para que eles façam a coisa de uma maneira saudável e prazerosa. E será que é saudável você correr uma maratona durante cinco horas? Isso, quando eu digo saudável é, pô, eu estou sofrendo, tá ruim, negócio agoniante. Cinco horas tendo cinco dificuldade, horas né? Cinco horas tendo dificuldade, onde você não tem o prazer mesmo de estar executando, mas às vezes o cara gosta de devagar, cara, então vai. Então fica muito relativo é. esse negócio de quanto que eu posso fazer quando é só que eu vou uma, evoluir. Um número assim, digamos, pra gente que ter um embasa, uma base, né? É, pra, porque é, depende muito do cara, a velocidade que ele quer executar. a gente vê muitas vezes é, atletas que, sei lá, fazem os seus 10k ali para uma hora e 10, anda e corre muito, sofre, ainda tem muito problema com dor, né, não tá com a técnica Digamos, um mínimo ajustado, o corpo bem preparado e já tá pensando claro, nos 21. O, o ponto né? principal é uma... que o cara tem que ter ideia, desculpa te interromper, Thiago, mas é pensar que corrida não é sofrimento, não é sofrência, você não tem que sofrer. Se você está sofrendo, você está fazendo isso errado. Você vai ter dor, você vai ter algum problema. Beleza, vai. Mas não é sofrência, você tem que curtir aquele negócio. Se você não está curtindo, para. Treina mais para você poder curtir. Pelo menos a prova, a prova tem que ser a parte divertida. Se você tá um terror, a prova, você não se preparou direito. você não estava pronto para isso. Você fez 5 horas na maratona, mas curtiu as 5 horas, beleza, você estava pronto hora, você fez 5 horas e, porra, foi um sofrimento desde a terceira hora, tava ruim. Então você não estava pronto para isso. Basicamente é isso. Se você consegue curtir a prova, se divertir, atingir o seu objetivo, ótimo. Eu você está pronto. A gente podia então sugerir que o parâmetro número um é pensar nessa questão do, do teu nível de percepção em relação à prova, né? Como é que foi? Eu sofri, eu curti. Né? Se, eu tô curtindo. Seu nível de eu, tô, eu tô curtindo fazer 10k e tá tranquilo. Né? Sim. Aí eu posso pensar em 21 agora. Essa é a satisfação primeiro ponto. que você tem o negócio. Você não tem que pensar que é algo masoquista corrida. Hum. Você não tem que ficar apanhando, apanhando, ah, acabou agora que ficou bom. A corrida não pode ser boa assim que acaba. Tem hum. algum problema isso Aconteceu alguma coisa que no bom, seu né? treinamento que, que não tava legal. Então tentar melhorar isso. E. e só, no segundo momento, você começa começa a pensar em tempos, né? Talvez. É, mesma coisa. Chegou em 21 km inteiro, pô, tô de Cadu boa, agora, cheguei tranquilo, conseguia correr mais? Você pensa em é. evoluir, meu Eu coisa até lembro 10. da história da minha esposa, a gente lá no Rio, né? Ela fez a primeira meia, a gente estava junto. Ela fez em 12h15, acompanhando uma amiga, e chegou e falou: cara, eu achei muito tranquilo, por mais que tenha, não tenha conseguido fazer perto de duas horas. E você mesmo falou: tá para ir para maratona, né? Que ela queria fazer ela no ano. ela queria ainda. fazer a maratona, não só aumenta um pouco o volume, é. tá tranquilão, acelera um pouco. Fez, vai. fez lá nas suas quatro horas e tanto também, mas. Acho que ela é um exemplo desse, de que realmente ela curtiu as duas provas. Ela não sofreu, ela conseguiu manter uma boa técnica do começo ao fim, acabou a prova, foi andando para casa, Isso. sem problema nenhum. E quem sou eu né? para falar que ela tá errada em Exatamente. fazer acima de 4 horas da maratona, sacou? Uhum. Se ela curtiu, se ela se divertiu, o prazer é dela, sacou? O Sim. prazer é de quem está executando o negócio. Ó, Não é só, não é legal só a maratona para quem corre abaixo de 2 horas e meia. Às vezes pode ser ruim também para esse cara Ou para tá baixo de 4, para não falar dos amadores de uma forma geral aqui, né? Sim, sim. que eu fui um pouquinho mais. <risos> no extremo. <risos> foi, foi quase nos profissionais aí. Mas enfim, acho que a gente tem que deixar essa. É, trazer essa reflexão para as pessoas, né? De pensarem. tá, o tempo é um fator relevante, né? Uma métrica que ajuda a gente a se conhecer, a saber para qual momento que eu posso migrar. Mas, acima de tudo, ter essa noção de que se está difícil, eu prefiro, é preferível talvez melhorar, tornar mais prazeroso essa distância que eu consigo fazer hoje pra depois pensar na próxima. Isso. Né? Beleza? Esse era o tema. Eram os temas que eu tinha trazido aqui hoje, os títulos né, do, do tema Beleza. de hoje, os tópicos. Mais alguma coisa? Ou não, só, isso aí só pra agradecer, galera. Valeu valeu pela audiência aí, por ter escutado a gente, trocando ideia mais falando sobre planejamento. É sempre legal você planejar tudo, mas você também ter consciência que as coisas podem sair errado tá E da mesma forma você não se agoniar porque as coisas não saíram como planejado. Nós somos seres humanos, estamos suscetíveis às coisas que podem acontecer na nossa vida. Sorte não é só para quem não treina no dia da prova, sorte é para todo mundo. Mas quanto mais você treina, quanto mais você planeja, menos você fica suscetível à sorte. Beleza? Então se planeja. E se possível, se planeja até porque pode dar errado. <risos> e tenha consciência sobre como você está executando as coisas para que você possa ajustar sempre o seu planejamento futuro. A gente precisa de perspectivas na vida para continuar querendo viver. Então tenha suas perspectivas, planeje-se e vamos nessa. Lado a lado, uma corrida perfeita. Obrigadão, quer dar um tchau? E lembrando, né, para quem precisar de apoio para planejar seus treinos, suas provas, a gente tem lá o Clube Corrida Perfeita. Né? Você acessa corridaperfeita.com.br Lá você pode escolher, né, ou solicitar um plano de treino depois que você adere ao, ao clube. A gente vai providenciar o seu plano de treino. E sempre que tiver uma dúvida, precisar de uma ajuda para é, montar Estamos seu Estamos aí. Temos lá os treinadores, ficam no WhatsApp, no, no, por e-mail também, prontos para te ajudar a escolher as provas e se organizar no seu calendário também. Além das orientações técnicas, treinos de força, está tudo lá. Um, o clube realmente é um programa completo de treinamentos. Que montamos, né Andrei? Estamos aí evoluindo cada vez mais ele. Exato. Valeu, galera. Vamos um que vamos lado a lado rumo à corrida Perfeita. Um abraço. Tchau, tchau.